Tinha o um, um cara que era o nosso grande instrutor, o nosso guru, Antônio Vieira, ajudava na nossa formação, nos cursos. E aí nós já começamos a aprofundar muito. Eu, que tinha uma preguiça, me lembro quando a, essa busca, comecei a orientação a ler todos os romances de Jorge Amado, buscar e era era obrigatória leitura e a gente aprende se apaixona nesse processo de leitura né Mas, um, um agricultor um migrante lá né? daqui a pouco a gente tava com um, dois três livros na na boroca usar né na lamparina não tinha energia elétrica de noite na lamparina lendo né então e, esse processo de formação a gente vai vai tirando aqueles obstáculos e começa a enxergar a começa a enxergar de fato a tarefa e, e né? então veio a, quando veio a construção do PT nós acompanhamos isso mas aí do ponto de vista pedagógico no caso do nosso Santarém, o Antônio Vieira ajudou a fazer grandes debates. No nosso caso, se não era melhor entrar logo no PT ou pegar junto, porque eu tinha algum vereador, um vereador que estava no MDB na época, que vinha passado pela tortura, etc. Então chamava para fazer essa aprofundamento. Ser melhor para nós do ponto de vista político entrar no MDB ou, ou, ou ajudar a construir o PT? Ele hum. Na cara. Bom, era um processo pedagógico de formação. Então nós não não aderimos logo no dia 10 de março, mas a gente acompanhou 10 de março. Acompanhou esse processo 10 de, de março, né? Fevereiro. Fevereiro, é. 10 de fevereiro? É, 10 de fevereiro de 80. Acompanhou, sabia desse processo aí. Bom, aí criou o PT em Belém. E Belém teve um Paulo Rocha, que hoje é o nosso senador e tal, mas. O Jader Barbalho avançou para ele criar o PT, né? e em vários lugares, no caso Santarém também. Bom, aí teve um monte de problemas sobre isso, quando nós fomos, tomamos uma decisão, na verdade, já tinha o diretório, o diretório provisório em Santarém na mão do, do, do MDB. E aí foi, foi uma, uma para para acertar. Nós, assim, poucos dias, nós, nós tínhamos, na corrente sindical, bem formados, bem trabalhados e então, tal... Nós filhamos no PT de um dia para o outro, quando decidiu mais de 200 pessoas, estava tudo pronto, né? com núcleos, com tudo. E quando foi para eleger agora a direção definitiva do partido, nós entramos e ganhamos o diretório com tudo em Santa Reina. Né? Foi uma parada pesada. Mas é essa a história um pouco. O uhum. PT, né, na época, quando se criou, a, a orientação básica de um petista era respeitar a pluralidade do sindicato, uhum. saber que o sindicato não é do PT, mas um bom petista ele tem que trabalhar para convencer essa base a ser, a aderir a um projeto de nação, a aderir a um projeto político uhum. onde ele esteja incluído. Então, o, o partido tinha essa grande preocupação na, no, no processo formativo inicial. Então, por isso, para o PT que nascia, o fortalecimento do sindicato. E, e, e, e respeitando de que o militante respeitar a Assembleia do Sindicato como instância que define a política do, do, do seu filhado. E tem momentos que podem ser até contrária à decisão do partido, uhum. ou não hegemônica. Então, tudo isso a gente aprendendo no ABC, na construção do PT, na, na, na construção do partido. Isso é que dava força. Então, eu ia para o partido, para o pro, pro processo, né? e começamos a trabalhar todo esse processo. Aí, quando foi a metade do ano, definiu o que eu deveria encabeçar a chapa, mas isso acelerava o debate da de construção da CUT e, e fomos preparando a campanha da, para a eleição para, 2000 e, para 1983. Foi uma eleição muito difícil, assim... Porque foi a primeira vez que teve um ataque, claro, eu, Brancão, no meio de uma, de uma migrante, a cidade, a maioria local, que é indígena ou originária ou ribeirinha, né? e a gente vindo de fora. Mas a, a formação tinha me dado as condições de, de fazer a, a leitura e tinha uma missão de aprender com a vida daquele povo que estava ali e viver a vida desse povo e respeitar e entender, mergulhar na, nos problemas que eles estavam enfrentando, e ajudar uma saída coletiva, onde tivesse o problema. E nunca, do ponto de vista de eu já sei, chegar lá e dizer para o cara o que, que ele tem que fazer.